Olá! Eu recebi um comentário para para eu me transformar numa baddie. Fiz alguma pesquisa e escolhi algumas fotos para reproduzir para vocês. Vou tirar todas estas fotos sozinha, em casa, com a minha câmera fotográfica. Vocês também podem tirar com o vosso telemóvel, é igual, só basta terem um suporte ou um tripé perto do sítio onde estão a tirar as fotos. E é tão simples quanto isso. As fotos das baddies não são muito complexas, são bastante simples, mas é um simples muito bonito e acho que vocês deviam se focar em ter acessórios como chokers e bonés e sol e para além da maquilhagem eu acho que isso faz a foto e é o que torna a foto tão bonita, por isso vamos agora tirar fotos e se quiserem ver como é que eu me saí é só continuar a assistir esta nossa primeira foto só vamos precisar de um fundo branco, vestir uma camisola e pôr a língua de fora. Eu inspirei-me nesta foto. Como vocês estão a ver, esta foto que serviu de inspiração não está muito iluminada, por isso eu não me coloquei à frente de uma janela. O que eu fiz foi utilizar apenas a luz ambiente, ou seja, encontrei na vossa casa uma parede branca que não esteja a receber luz diretamente de uma janela e é tão simples quanto isso. Coloquem a língua de fora e a foto fica perfeita. Para esta segunda foto eu inspirei-me nesta foto com o filtro do snapchat e para isso eu vou colocar o meu boné e colocar-me à frente de uma janela para estar mais iluminada e depois vou ao pixart e vou colocar esta imagem do filtro do snapchat por cima da minha foto e vocês podem descarregar esta imagem no link que está na descrição e a foto é muito simples de criar e fica muito bem. Uma coisa que as baddies fazem imenso é colocar dedos por cima da boca, pousar, a repousar, tocar os dedos ligeiramente na boca. Foi nisso que eu me inspirei para fazer esta foto. Usei os meus óculos da Vanilla Vice, acho que ficam muito bem neste tema. A foto foi super rápida de se tirar. Eu tirei à frente uma janela também para receber bastante luz e o resultado final foi este. Vocês também podem tirar fotos, a aplicar maquilhagem, ou a olhar ao espelho e dessa forma vocês criam o reflexo do espelho e também a vocês e desta forma a vossa foto fica com vocês e também com o reflexo do espelho e esta é uma foto mesmo muito interessante visualmente no fim eu quis só experimentar um bocadinho e acabei tirando esta foto para esta foto o que eu fiz foi colocar-me à beira de uma janela e como vocês estão a ver eu recebia imensa luz de um lado da cara e ficava com algumas sombras não muito interessantes no outro lado da cara, por isso que eu fiz foi ligar o flash do meu telemóvel e apontar para o outro lado da cara que estava em sombra. Dessa forma fiquei com a cara um pouco mais iluminada, mas também criei umas sombras interessantes que ficaram mesmo bem na foto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e eu tenho mais ideias para vocês, por isso se vocês quiserem um episódio número 2, digam-me nos comentários para eu fazer para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos amanhã.